bande guru padat dandam bhaktavin dasaman se jayatanna pravam bandhinitya ananda sahoditam si inanda inanda ang bandiraadhika gopi jano samayuktam binda vana ban sha kalpataru ashcha ki pasindu bevach patitanang pabone bhavishna bebyo namo namah mukang karoti vachalang Pangung hetgrim yat ki pata mahang bandhe parama anandu madu bindavai tulse bepiya Vishnabhaktivade devishatvatvai namo namah Narayana namaskritta narunchaiva naraktamam Devin sarasvati vasam tato jayo mudire Shankirtane kishno katho pudesha Gauriya patrusha prakāsa rakta guru bhakti yukto Bhakti pramodaksh jagod barun de yam sada padi siva saranyam bhita ti hum panotopa levabad diputam charuna yat pa da Bispuri, Tocamapigo, Dushwadarshi, Purnan Ragra Saramurti, Sri Krishna Chaitana Prabhunita Ananda, Shiad Deita Godad Hara Sivasadi, Gaura Bhaktavinda, Sri Krishna Chaitana Prabhunita Ananda, Sia de Itagada, Dharazivasadi, Guravaktavindo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Ram. Ajaanulommito bhujokanuka bhuthato sankirtanoi kapijaro kamala yataksho visham varo dijavaro jugadharma palu bande jagat priya karuna bhutharo Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari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 Bhavanurupe nasada naranam Ganga kalapam Gauri nirantara tobam bhagam Nara yunupriya pati bhajavishanatham Bagi sajusho badane Lakshmi rjasracha vakshashi Jasyasthi de sambi vam maham bhaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Ram Haré. Kalon Rajan, Jagatam Param Guru, Tilokna Tha, Natupad Pankajam, Praein YAKSHANTI VASANDA VIVINN CHETASA KALUN RÁJAN CHAGATÁM PARAM GURUMA TILOKH NÁTHA NATO PÁDUPANKAJAM PRAYNAMARTA BHAGAVANTA MACHUTAM YAKSHANTI VASANDA CHETASA GAUDIYA GOSTI Shri Shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagadguru disse As pessoas pensam que Vrindavan Das Thakur Mahasai não tenha nenhuma misericórdia, que eles não tenha etiqueta Vaishnava, nenhuma humildade, nada. As pessoas comuns pensam desta maneira. Por Porque Vrindavan Das Thakur Mahasaya uma vez disse depois de ter explicado tantas vezes todas as razões e a filosofia, se as pessoas entenderem mal Nityananda Prabhu eu sou capaz de dar um tapa na cabeça delas. Está escrito isso no Chaitanya Bhagavata. Eu seria capaz de bater na cabeça das pessoas. Se depois de tantos documentos, de tantas explicações, de toda essa filosofia, se as pessoas tiverem a coragem de criticar Nityananda, Goranga, Mahaprabhu, eu estou pronto para dar um chute nelas. Bater na cabeça deles, ele disse. E Prabhupada Bhaktisiddhanta comentou que as pessoas comuns não compreendem esta frase. Eles não compreendem a misericórdia sem causa de Vrindavan Das Thakur. Esse tipo de misericórdia é inédita, não existe em nenhum outro lugar. Ela só pode existir no coração de Vrindavan Das Thakur Mahasai. Mas as pessoas não conseguem entender. Eles querem discutir onde se viu, a, como que uma pessoa pode ser humilde se ela quer bater na cabeça dos outros porque as nós sabemos que as pessoas acham que humildade é falar palavras doces e trapacear os outros, não corrigir ninguém. E esta é a fórmula do mundo material, a concepção atual. Aqueles que dizem coisas muito doces e trapaceiam vocês, esses sim são humildes, é isso que as pessoas pensam. Aqueles que te dizem a verdade, vocês não gostam de ouvir e, e, e, e eles, vocês consideram que eles não sejam humildes. Essa... é a, a maneira que o mundo atual interpreta os Vaishnavas. Mas Vrindavan Das Mahasai, segundo Prabhupada Bhaksidanta, deu tantas provas, tantos documentos, para nos fazer entender que Parat para Guranga Mahaprabhu e que também Nityananda Prabhu, eles vieram até o nosso mundo material para nos ajudar, para nos liberar. E por este motivo, Vrindavan Das Thakur escreveu tudo isso. Mas as pessoas não estão prontas. O verso com que Sri Lasham Das Babaji Maharaj começou esta aula está no décimo primeiro canto do Srimad Bhagavatam, ou melhor, no décimo segundo, ele disse. Kalow Narajam Jagatam este verso diz que em Kaliuga, as pessoas estão tão ocupadas com Maya, com ilusão, que elas não estão interessadas em adorar o Senhor Supremo. É estranho. Mas elas não estão interessadas em adorar o Senhor Supremo. Em Kaliuga, em Kalikal, na Era de Ferro, as pessoas não querem pensar no Senhor Supremo, elas não estão interessadas em cantar os santos nomes, em fazer nada disso. Elas não querem isso. E é por isso que Vrindavan Dastakur Mahasaya distribui uma misericórdia especial, batendo nas pessoas, tentando acordá-las dessa maneira, ao dar um chute em mim, a dar um chute em você, ele está pensando em nos dar algum tipo de uh, misericórdia especial para que o nosso coração, nossa mentalidade suja, mude de alguma maneira. Então, nós já discutimos estes versos. Maharaj já explicou em outras ocasiões que sem eu conseguir uma partícula de poeira na cabeça, o meu coração sujo não muda. Se eu não consigo uma poeira, uma partícula de poeira dos pés de Lótus de Vaishnava na minha cabeça, meu coração sujo não muda. Como diz este mantra. No quinto canto do Bhagavatam, em muitos outros lugares, é confirmada esta mesma verdade, que nós precisamos de uma partícula de poeira do Paramahamsa Jagadguru na nossa cabeça, Caso contrário, nosso cérebro material não muda. E é por isso que Ele nos dava, desejou nos dar esta misericórdia especial, nos dando uma uma fagulha de poeira dos Seus pés ao chutar nossa cabeça. Mas você pensa coisas ruins dele, porque você não entende esse tipo de misericórdia, assim como Jagai Madai. Os dois bandidos que agridem Nityananda. Quando o Vrindavan Dastakur fala dessa maneira, o Krishna e a Viraj falam dessa maneira, eles pensam, ah, sim, isso está bem. Quando eles dizem, eu sou, mas... É quando o das Gaviraj Goswami diz: Eu sou mais caído, eu sou inferior ao mosquito que vive nas fezes. Quando ele fala dessa maneira, Cristina das Gaviraj Goswami, os, as pessoas comuns, os materialistas, aqueles que estão cheios de ideias sobre a própria educação, sobre os próprios sentimentos, sobre o próprio dinheiro, eles falam: ah, Ele se identifica dessa maneira, que ele é mais, que ele é inferior a um inseto nas fezes. Quem que vai prestar atenção nele, então? Se ele se identifica dessa maneira, e ele é tão inferior, ele mesmo se declara assim, por que eu vou prestar atenção no que ele fala? Prabhupada Bhaktivedanta diz os dois estão errados. Quando Vrindavan Das Thakur usa agressividade para ser misericordioso, as pessoas não entendem. Quando Krishna Das Kaviraj usa o máximo da humildade para demonstrar misericórdia, as pessoas também não entendem. Ninguém entende os Vaishnavas. É, se ele é inferior a, uma, a um verme, por que, que eu vou discutir sobre ele? Por que eu vou ler o que ele escreve? Mas Prabhupada Bhaksidanta escreve, mesmo que ele se identifique dessa maneira, que Krishna das Kaviraj se identifique dessa maneira, nós temos que nos lembrar que ele é um associado eterno, um companheiro eterno de Shri Matiradharani. E a misericórdia dele é tão profunda que as pessoas comuns não conseguem entendê-lo. Não consegue entender. Nem Krishna Das Kaviraj Goswami, quando ele fala dessa maneira, nem Vrindavan Das Thakur. A uma pessoa achar que um é humilde e o outro não é, isso também é errado. Isso é uma concepção equivocada. Prabhupada Baxidanta esclarece que o tipo de humor, o tipo de sentimento no coração de Vrindavan Das Thakur e o sentimento no coração de Krishna Das Kaviraj Goswami. Todos estão manifestando o mesmo significado. Dando um chute na nossa cabeça. Ele está querendo dizer que ele é extremamente humilde. Ele é Trinadapisunichiná. Sem este sentimento de humildade absoluta, nós não podemos falar da verdade absoluta. Você repete sempre Trinadapisunichiná, Tarodapisharishnuná. Você recha, repete esse mantra, não? Mas você realiza ele? Você não consegue realizar que, sem esta emoção de humildade, ninguém consegue ser tão reto, dizer a verdade sem medo. Então, quando Vrindava Dastakur fala dessa maneira, ele está demonstrando uma misericórdia imensa. Ele está mostrando uma humildade imensa. Prabhupada Bhaksidanta explica que o tipo de eh, misericórdia e o tipo de sentimento expressos por Vrindavan Das Thakur, autor do Chaitanya Bhagavata, e pelo autor do Chaitanya Charita Mrita, Krishna Das Kaviraj, são o mesmo tipo de sentimento de humildade. Portanto, somos nós que temos uma concepção equivocada. O mundo inteiro não entende quem pode falar sobre é, a verdade absoluta. Aqueles que não são verdadeiramente humildes, aqueles que não são estabelecidos em Trinada Pi aqueles que não estão estabelecidos neste verso que descreve o máximo grau da humildade, trinada, Piso, nityanã. Eles não podem falar sobre a verdade absoluta. Por quê? Porque somente aqueles que estão totalmente rendidos vão repetir exatamente o que o Guru disse, mesmo deixando o público irritado e insatisfeito. Porque a verdadeira humildade se expressa dessa maneira. Mas aqueles que querem laba, puji, pratista... Eles não se expressam dessa maneira. Eles não vão chocar o público. Eles vão dizer coisas doces. Essa é a diferença. Srila Vrindavan Das Thakur, o autor do Chaitanya Bhagavata, escreveu este livro que inicialmente se chamava Chaitanya Mangala. Mangala significa a bênção ou a auspiciosidade. Por isso, Mangalarati é a adoração que traz bênçãos. Então, pelo desejo de sua mãe, Narayanimha, o nome do livro mudou para Chaitanya Bhagavata, pois Lohchandas Thakur, já esqui, havia escrito um livro chamado Chaitanya Mangala. Então, para não confundir as pessoas, eles mudaram o nome deste livro e que passou a ser conhecido como Chaitanya Bhagavata. Todos os dias, diz Shandas Babaji Maharaj, eu pronuncio este mantra no meu Vandana. kamala Vishyam-bharu-diyabharu-yuga-dharma-palo-bande-yagat-priyakaro-karuna-abhadharu. Então, Maharaj pronuncia este <Sos> Ajahnulambita-bhujau. <Sos> <Sos> This is the first starting of the <Sos> <Sos> kana kā -Ka tau mangalā chāra ajahnulambita <Sos> you know? Ajahnulambita-bhujau. Ajahnulambita-bhujau. <Sos> One spectacular thing. Uh, se refere a Goura e Nitai, e Vrindavan das Thakur Mahasai, vai usar para este verso o, a expressão dual. O sânscrito tem singular, dual e plural. Hum? No inglês, Maharaj está dizendo nós temos só singular e plural. Na maioria das línguas, nós temos singular e plural. Mas em sânscrito e em Bengali, nós temos singular, dual, para duas pessoas, mas, mas, e plural. Então, Bujau, neste caso, Ajanulambita Bujau, significa que ambos vieram para cá distribuir o Sankirtana. sankirtana". Eles que têm esta pele dourada, Especialmente Goranga Mahaprabhu comenta Shambhava, mas Nityananda também era das, da mesma cor, um pouquinho mais branco, pois ele era Balarana. Então está explicado neste verso que, é, que as mãos deles tocavam seus joelhos quando eles ficavam de pé. O corpo de um avatar é diferente do corpo de um ser humano comum. Ele tem os ombros mais largos e seus braços são mais compridos. Então, está descrita esta forma especial dos avataras aqui. Então, a cor deles era quase similar, mas não exatamente. Maharaj diz que não era exatamente igual. E não é a questão, o que está sendo indicado aqui, não é a cor externa da pele deles. O que Vrindavan Dastakru estava mencionando aqui é que mesmo eles sendo as formas masculinas do Senhor Supremo, eles estavam é, é, manifestando os humores de Sri Então, quando o Senhor Brahma Faz é. no décimo canto do Bhagavatam, está mencionado que Krishna é azul escuro ou preto, não é? Então, existe essa indicação. Que, então, Krishna e Balarama, na verdade, são uh, Vishaya Vigraha, a Maharaja está explicando. E aqueles que servem o Senhor Supremo, ou seja, o Deus que é servido. Mas aqueles que servem o Senhor Supremo são Ashraya Vigraha, como Maharaja já explicou na, nas últimas aulas. Então, Krishna e Balarama são Vishaya. Vigraha significa personificação, né? a deidade. Eles são o Deus que é servido. E Ashraya é o Deus que serve. Hum? As formas transcendentais que servem o Supremo. Mas Balarama é as duas coisas. Baladi, Balarama, é Vishai e Ashraya ao mesmo tempo, explicou Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Hum? Mas, porém, predomina nele, apesar dele poder usar a pena de pavão, dele ter as suas golpes e fazer a sua dança da raça, como explicam os Vaishnavas. E no coração dele, ele tem predominante o desejo de servir Krishna, não o desejo de ser servido. Hum, essa é a especialidade da personalidade de Balarama. Ao mesmo tempo, ele é vishaya, ele é a forma masculina que deve ser adorada, porque ele é a primeira expansão de Krishna. Ele é não diferente de Krishna. Mas o que predomina no coração de Balarama é o desejo de servir Krishna. Então, apesar dele ser vishaya vigraha, ele se comporta mais como se fosse a Shraya Deu para entender? Muito bem. Este mantra continua, continua né? Sankirtanaika Pitaran, Pitarau. Pita significa pai em sânscrito e em bengali. E o pai tem muito afeto pelos filhos. E Pitarau, né? esse sufixo, está falando dos dois. É o, o dual. Né? e Kapitarou. Vocês estão seguindo? Então eles são os pais do Sankirtana. Nityananda e Gauranga. Sankirtanai Kapitarou. Isso então, estão falando de duas personalidades. Este verso está falando dessas duas personalidades. Eles são os pais originais do Sankirtana Yagya, hum? ou seja, do sacro ofício de cantarmos os santos nomes. O canto do Mahamanta também é descrito como um sacrifício, como uma doação a Krishna, como uma oblação ao Senhor Supremo. Então, o Sankirtana Yagya, Uh, existe eternamente Maharaj está explicando ele não é algo que foi inventado por Gouranga e Mahaprabhu eles são, este, esta adoração a Deus é veiculada é distribuída por eles mas ela existe eternamente Maharaj está explicando isso alguém poderia dizer que talvez em Satya Yuga não existisse o Sankirtana, o canto dos santos nomes. Ué, o senhor mesmo, uh, Maharaj, alguém poderia me dizer, hein, explicou que em Satya Yuga a meditação é o método para alcançar os pés de lótus de Deus. Hein, e que em Dvapara Yuga é o sacrifício de fogo, não, que em Treta Yuga, desculpem, é o sacrifício de fogo. E, em, e na Idade de, de Prata é... A adoração, né? No altar. Muito bem. Essas são as prescrições do Shastra. E que em Kali Yuga nós cantamos os santos nomes. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, não entendam mal. Isso não significa que em Satya Yuga o canto dos santos nomes sejam proibidos ou não existam. Eu não vou alcançar o sucesso se eu cantar os santos nomes em, em, em Satya Yuga, per, nos pergunta retoricamente Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, o que Maharaj está explicando aqui é existe um método que é indicado para a Satya Yuga, meditação, indo para Yuga, a adoração, em Treta Yuga, o sacrifício de fogo e em Kali Yuga, o canto dos santos nomes. Mas isso não significa que se alguém cantar os santos nomes nas outras eras ele não alcance o sucesso. Isso não está escrito. Isso é uma concepção equivocada. Entendem? se em Kali Yuga Kali Yuga é um tempo perigoso nós sabemos disso é a idade da controvérsia, da briga, da política se nesta Kali Yuga, nesta Kali Kal nesse tempo de Kali se ele funciona agora por que ele não funcionaria em Satya Yuga? entendem? são santos nomes de Deus, eles existem eternamente Essa é o remédio é mais eficaz, essa é a panaceia divina. Então, em Kali Yuga, em Kali Kal, no tempo de Kali, Kali, Kali, Kali é tempo. Se é efetivo agora, seria é efetivo em Satya Yuga também, óbvio. É mais do que prático, é mais do que a meditação. Mas porque as pessoas viviam 100 mil anos, elas tinham muito tempo para se dedicar à vida espiritual, então, portanto, elas também meditavam nos pés de lótus do Senhor. Ah, ela, eles tinham uma duração de vida aproximadamente igual a 100 mil anos. Não todos viviam assim, mas era como hoje os 100 anos. E em, na Idade de Prata, 10 mil anos. Em trata-yuga mil anos e agora 100. É muito raro alguém que viva 100 anos, não? Hoje em dia, Puri Modupurigunswami Maharaj conseguiu. Kanupriya Babaji Maharaj também chegou aos 100 anos, mas é muito raro, não? Está escrito 100 anos, mas nem todo mundo chega a 100 anos. Então nós vivemos num período ainda mais perigoso, onde a mortalidade ainda é maior, não é? A gente morre logo. Então, o que, está, o que é mais efetivo é o canto dos santos nomes, entendem? Diminui o tempo. E o que, que, o que, que é urgente? O que, que nos salva com certeza? Os santos nomes. Porque Prabhupada quis explicar isso. Ele nos explica esta filosofia tão perfeita. Ele vai dizer que o Harinam Sankirtana, né? que o canto dos santos nomes, é a meditação melhor. Nós não precisamos nos trancar numa caverna dos Himalaias. Eu estou dando Harikata, eu não estou nos Himalaias. Ah, por outro lado, se uma pessoa só pensa em dinheiro, como é que ela pode falar em Harikata? Ah, o Harikata não é uma coisa que a gente memoriza, ele vem como uma onda do coração. Então, Prabhupada dizia que o Harinama Sankirtana né, é a melhor meditação. O canto dos santos nomes é a verdadeira meditação. Quando você está dando Harikata, a sua mente tem que estar fixa. E quando você está cantando os santos nomes também, a sua mente tem que estar fixa. No pé de loto dos Vaishnavas, de Krishna. Então, o Sankirtana é o melhor sacrifício de fogo. É o melhor sacrifício, é a melhor ação sagrada. É o Nama Yagya e o Sankirtana também é a melhor adoração, ele também é o melhor arte Então, o Prabhupada estava dizendo o seguinte, que se em Satya Yuga a meditação era a maneira mais adequada, qual é a melhor meditação? A melhor meditação é o canto dos santos nomes. Se depois, na Idade de Prata, a a adoração do altar era a maneira mais adequada? A adoração a Deus é a maneira mais adequada? Qual é a maneira mais adequada de adoração? Os santos nomes. E qual é o melhor sacrifício? Em Tratayuga é o sacrifício de fogo, o canto dos santos nomes. Não existe nada superior ao canto dos santos nomes. Ele é a melhor forma de meditação, de adoração e de sacrifício. E agora nós vamos apresentar provas disso. Sobre Satya Yuga Maharaj está dizendo. Vejam. Quando o sacrifício de fogo de Bali Maharaj foi disturbado, foi perturbado. Está escrito no Bhagavata, não? Então o que fazer? Então, Shukra Charya começou a dizer. Ele começou a explicar a filosofia, o Siddhanta Vichara. Shukra quem é? É o Guru dos das entidades da Em Satya Yuga. Ele já havia explicado isso. Então, o yagya estava com problemas. Qual é o requisito especial do sacrifício de fogo? Se você pode fazer um sacrifício de fogo perfeito, sem nenhum erro em nenhum ponto, nem na pronúncia dos mantras, na contaminação do que é oferecido no fogo, dos itens que são utilizados, se tiver algum erro, alguma contaminação, o que, que acontece? Você tem o um resultado contrário. Aconteceu isso 30 anos atrás. Um homem no Rajasthan que era milionário, ele tinha centenas de milhares. E ele começou a fazer um, um grande yagya e toda a fortuna dele acabou. Saiu nos jornais, está contando o Shambhava. Então, Shukracharya vai dizer, se tem problemas nos itens da adoração, uma contaminação na mente, na pronúncia, qualquer coisa, mas através dos mantras, através do Sankirtana, não há perturbação, não existe essa, esse problema, não se põe. Está explicando o Shamdas Babaji Maharaj baseado nos então, mantras do 11º canto do shrimad bhagavatam então o sankirtana é o que há de mais prático e qual é o significado de sankirtana o significado de sankirtana é bahuvirmilitva you me all together all we are doing kirtan together is called sankirtan o kirtana, juntos, é o, kirtana, é o canto congregacional, é o canto em grupo dos santos nomes de Deus. E samakirtana também significa o kirtana perfeito. Um, significa, um dos significados de sankirtana é o canto de todos juntos, todos cantando os santos nomes do Senhor. E o outro significado é que não existe contaminação no meu kirtana, no meu canto. Samakirtana, Samakirtana é o kirtana perfeito, o kirtana não contaminado. O canto dos santos nomes que é puro e não contaminado. Isso significa que o Sankirtana este canto dos santos nomes dá satisfação completa a Gouranga e a Nityananda. Se o meu canto dos santos nomes satisfaz o Guru Varga, Goranga e Mahaprabhu e Nityananda, aí sim você está cantando os santos nomes. E se você dá Harikata e você não satisfaz Goranga e Nityananda, não é Harikata. Não basta as pessoas baterem palma dançarem no final do Harikata. Você tem que satisfazer o coração de Nityananda e de Goranga. Então, com certeza, o Sankirtana verdadeiro satisfaz o coração de Goranga e Nityananda. Um, é, o significado, é, um significado é todos juntos cantando uma mantra. Ah, em Kaliuga, você pode cantar os santos nomes, mas às vezes eu penso em, em pensar em fazer um templo, mas às vezes logo depois eu penso em não, não, não vou fazer um templo. Porque existem muitos problemas que podem surgir. Em Kaliuga é muito problema. Em Kali Yuga é problemático você cantar os santos nomes sozinhos, porque sua mente vai para um lugar e para o outro. Claro, se você se concentrar no Harikata o tempo todo, ouvir Harikata o tempo todo no seu quarto, aí não tem problema. Prestando atenção. Mas aí, quando às vezes tem muitas pessoas cantando santos nomes juntas, também elas brigam e dá problema com as suas mentes materialistas. Aí uma mente materialista se sente atraída um por outro, ou brigar, acontecem perturbações. Tudo isso acontece em Kali Yuga. São grandes problemas. Todos esses tipos de problemas podem vir. Tanto de um lado, quando você fica sozinho, ou do outro, quando você fica com muitas pessoas. Somente aqueles que estão 100% inclinados aos pés de lótus do próprio guru dos Vaishnavas, aí sim eles podem fazer cantar juntos ou cantar separados. Às vezes vocês cantam juntos, às vezes vocês cantam separados, não? Aqui, isso está bem. Mas caso contrário, em Kali as duas coisas são problemáticas. Em Kali Uga, em Kalikal, Sim. cantar os santos-nomes sozinho é impossível. E cantar em grupo também é difícil. Mas, se devotos muito bons, que têm o mesmo humor no coração, que se compreendem. Eu não estou falando que todos os Siddhas Mahatmas devem estar juntos. Os Siddhas Mahatmas, às vezes, têm é, é, questões diferentes. Mas, os devotos que têm o mesmo. Coração, a mesma emoção, eles podem se juntar e cantar juntos. Se eles têm fé no mesmo sábio, etc. Então, está escrito neste mantra, quando vocês se encontram, vocês vêm no mesmo lugar e vocês trocam visões que são uh, afinadas. Uh, isso chama-se sanga. Quando vocês têm essa troca de amor e de respeito uns com os outros, isso é sanga. Mas se vocês vão seguir os conselhos de uma alma caída, aí é um problema. Então, no Rasamrita Sindhu, você encontra uma explicação de Srila Rupa Goswami. Você quer cantar os santos nomes, você quer fazer bhajana sem esperar nada do Vaisnava, sem querer dinheiro de mim, diz Shambhava. Então, ok. Mas se o seu coração está contaminado, se alguém quer ouvir Harikata pensando em ganhar dinheiro, mais e mais dinheiro para aprender mais coisas com os Vaisnavas e ganhar dinheiro depois, então isso não é satsanga. Eu sei que tem pessoas que doam com esse dinheiro, com essa mentalidade de falar: se eu doar para o Sadhu, eu vou ganhar dez vezes mais. Mas isso aí não é uma verdadeira doação de coração. Então, o Mahaprabhu queria nos mostrar. Um Sankirtana com devotos puros, todos juntos. Então aqueles que faziam Sankirtana com Mahaprabhu não eram almas condicionadas, porém. Todos aqueles associados de Mahaprabhu eram companheiros eternos. Até o próprio Sarvabhuma Bhattacharya, por exemplo, ele é Brihaspati, o guru dos semideuses. Eu vou explicar mais adiante, diz Shambhava. Então, Prokashananda, por exemplo, era contra o Sankirtana. E você não vai ver que Mahaprabhu fazia Sankirtana em todos os lugares. Ah, e precedentemente tem uma ordem para os passatempos. Mesmo para Jagai Madai, que são aqueles bandidos que atacam ah, Nityananda, Mahaprabhu vai fazer o Sankirtana com eles. É de enlouquecer esse ponto, nós vamos falar sobre isso. Quanta misericórdia ele tinha. Então você deve ter uma concepção clara sobre o Sankirtana Yágya. Se você pensa... Então, o Maharaja acabou de dizer que a origem desse Sankirtana, para nós, é Mahaprabhu Nityananda. Mas o Sankirtana existe eternamente, não se esqueçam disso. Ele existe na plataforma transcendental. Então, nós falamos sobre isso, está escrito no Bhagavatam. Ah, esta, esta expressão, Sankirtana, está no Bhagavatam. E Bhagavatam foi escrito antes de Kali Yuga, não foi? Então, não pode, não pode ser verdade o que dizem os tolos, que Mahaprabhu inventou isso. Isso existe eternamente. Como diz este mantra? Da onde saiu isso no Bhagavatam? Como que Prahlada Maharaj fala a mesma coisa fala sobre Sankirtana? Então, Krishna veio em Treta Yuga e. Prada Maharaja já existia, já falava do, de Krishna e do, e do Sankirtana em Satya Yuga, porque são coisas que existem eternamente. Krishna vem e depois vem Gauranga. Há uma, uma ligação entre os dois. Mas o Sankirtana existe em Goloka Vrindavana eternamente. Em Sweta se manifesta a zona onde Chaitanya Mahaprabhu uh, vive eternamente. Então Aksha, Aksha em sânscrito Takshu, significa óleo. Kamal Kamalaya Taksho, os pés Lotus, de lótus e os, Lotus, os olhos que têm a forma Kamalaya, das pétalas de lótus. Kamalaya Taksho, like Vish vambaro. Vijavaro Yuga Dharma Palo. É o mantra que Maharaj pronuncia no começo de todos os Harikathas. Então, Vishvambhar é um nome que Mahaprabhu recebe dos seus pais quando ele nasce. Mas esse nome existe também eternamente. Vishvambhar é um nome de Krishna. É o um nome do Senhor Supremo. Krishna também se chama Vishvambhar. E Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Não? Sim. Então, o que significa Vishvambar? Vishvambaro? Então, está falando de novo no, com o sufixo dual. Ambos são Vishvambarou. Tanto Nityananda quanto Gauranga são Vishvambaro. Então, Vishvambar significa aquele que toma conta de tudo. Hum. Eles são. E eles tomam conta deste mundo material e do mundo transcendental, do Prakrita Jagat, Prakrita, prakriti, energia material. A Prakrita Jagat e Prakrita Jagat são uh, mantidos, sustentados por Vishvambarou, pelos dois Vishvambaras, por Nityananda e Gauranga. Eles são os pais do mundo. Hum? Assim como o pai cuida de uma criança, ou assim como alguém patrocina algo, hum, ou é o patrono de algo. Hum? Ah, sponsorship, em inglês, também. Patronage, Maharaj usou essa palavra. Então, ambos, Gauranga, Mahaprabhu e Nityananda vão tomar conta de todo este universo. Do universo material e do universo transcendental. Prakrita jagati e Aprakrita Jagat. Então Dija significa Vishwam Bharu Divya, -div Então são, são aqueles que nascem duas vezes, aqueles que tomam a iniciação bramínica. Então, a iniciação é aprovada no um Shastra. Aqueles que são Vaishas também podem se tornar Brahmanas. Aceita, se eles aceitam o comportamento e o Samskara, as impressões dos Brahmanas. Então, os Vaishas, os Kshatriyas também podem tomar essa iniciação. E os Brahmanas também, claro. Mas os meninos dos Brahmanas, os filhos dos Brahmanas, prestem atenção, diz Maharaj, mesmo eles, se não aceitam os mantras, o Gayatri, os Samskaras, até lá, eles são tratados como Shudras. Está escrito isso no Shastra. Eles são tratados como Shudras, se eles não aceitam o comportamento e as iniciações dos Brahmanas. Então existe este. Estas provas são são como documentos. Esses versos dizem que por nascimento todos são shudras. As crianças todas são shudras. Mesmo alguém que nasce numa família de brahmanas até que ele aceite os samskaras, as iniciações e o comportamento de um brahmana, porque não é só a iniciação. A pessoa precisa se comportar como um brahmana para ser considerada brahmana, está explicando o Maharaj. Caso contrário, todos são shudras, todos são da classe mais baixa. É só se comportando como um brahmana que alguém se torna dvija. E dvija também significa Duas vezes nascido. E são aqueles que deixam a vida passada e entram para uma vida de brahmanas. Então, os Kshatriyas e os Vaishyas também podem ser considerados Vijas, duplamente nascidos. que param de se comportar como eles se comportavam antes. Muito bem, então no Srimad Bhagavatam está explicado que o Senhor dá sua misericórdia imotivada, sem causa, para todos os seres vivos de todas as espécies. Assim, o Senhor Supremo aparece na forma de Matsya Avatar, na água, então os animais podem dizer, nós estamos na água, mas nós recebemos misericórdia de Matsya. O senhor toma a forma de um peixe. Ele diz, eu também estou com vocês, eu sou Matsya Avatar. E o senhor vai tomar forma de uma tartaruga. A tartaruga é um anfíbio. Ele pode ficar tanto na água quanto na terra. Anfíbios element. Both can stay in water. Ambos podem ficar eles podem like, ficar tanto like na água quanto elefante. na terra. You know? Como os elefantes, de água. elefantes elefante. de água. Tem elefantes elefante. que ficam, elefante. ficam dentro da água, nadando say, oh, e depois oh, saem. Jala hasti, hasti é ele, elefante. Jala é água, nir jala, né? sem água. É cada, assim. bore, bore, então, o senhor também of bore, of bore, toma a forma de um javali. E ele diz para os animais selvagens, eu também estou com vocês. E quando ele toma a forma de um leão, metade homem, metade leão, E ele toma nascimento como Kshatriya, Ramachandra, ele é um príncipe. Você não pode dizer, não, o senhor é parcial, ele não gosta dos kshatras, das classes dominantes. E ele também toma nascimento no rishikul, entre os rishis. Ele era o filho de Kadamba Rishi. Sim ou não? Ele está sempre em todos os lugares, em todas as espécies, em todas as classes. Não tenho medo, ele está querendo dizer, eu não sou parcial. E ele nasce Why? também como Bhagavata, como Bhagavad devoto, said, como Bhakta. Hum? Ele é neutro, o Senhor Supremo. Sarvabhuma Bhattacharya pergunta para ele quando vem o servo de Ishvara Puripada. Ele chega diante de Goranga Mahaprabhu Massa. Ele presta reverências. Ele diz: Eu sou o servo de Ishvara Puri. Então, Gurudeva, o Gosai, antes de abandonar o corpo, me deu instruções para que eu viesse servir Chaitanya Mahaprabhu. O nome dele era Govinda, deste servo. E Mahaprabhu pergunta, nesse momento, para Sarvabhuma. Ele fala: Sarvabhuma, eu estou num dilema agora, o que eu vou fazer? Que dilema, senhor? Ah, sabe, ele é um servo do meu guru. E se ele é o servo do meu guru, ele tem que ser adorado por mim. Está é escrito isso no Shastra, não? Você teria que se memorizar este verso, isso é muito importante. Que o servo do guru, todos os servos do guru, aqueles que são servos sinceros, não aqueles que escondem desejos materiais. Aqueles devem ser adorados. O servo do guru deve ser adorado por mim. Isso é um, um verso sagrado. Então, como eu posso aceitar o serviço dele? E ao mesmo tempo, Puripada, meu Guru Pada, disse para ele me servir: o que, que eu faço? Eu aceito ou não aceito? Estou num dilema. Estou numa confusão. Sarvabhuma Bhattacharya vai responder. Ele diz: A ordem do Guru deve ser. A, a, a ordem do Guru deve ser dada a prioridade. Ele responde: Se o Guru deu esta ordem, você deve obedecer. Que este rapaz te sirva, então. Que este jovem monge. A ordem do Guru, diz Sarvabhuma Bhattacharya, que é Brihaspati nos passatempos de Caitanya Mahaprabhu, deve ser obedecida em primeiro lugar, então foi uma ordem do Guru Pada Padma que você aceite o serviço dele. E depois Govinda vai, ele sai dali, Govinda, Sarvabhuma Bhattacharya pergunta, mas por que que ele aceitou um Shudra? Agora a pergunta é de Sarvabhuma Bhattacharya, como que ele aceitou um Sevaka que é um Shudra? E nós vamos falar sobre esse ponto. Sarvabhuma Bhattacharya coloca essa pergunta porque as escrituras dizem que os Shudras não devem se tornar Brahmanas, só as outras classes. Então ele está. Quem é Shudra? Está se perguntando. Maharaj está dizendo: por nascimento todos somos Shudras. Vão dizer os Vaishnavas. Mahaprabhu não vai responder na hora. Ah, não, ele vai responder, ele vai dizer: olha. No Bhagavata Dharma, no Atma Dharma, não existe disparidade, entende? Porque o nosso Guru Varga, Isha Puripada, eles são exclusivos, eles são únicos, o que eles aceitam eu tenho que seguir. Eu não posso julgar alguém materialmente, ah, ele era um, um Shudra, e Raghunath Goswami também era um Shudra, ou um Vaisha, desculpe. Raghunath Goswami era um Vaisha. Não, nós não falamos assim, diz Mahaprabhu. Que todas as atividades do Vaishnava puro nunca são controladas pelo Shastra. Oh, como assim? Maharaj vai explicar agora. Que existe um shastra, um, uns manuscritos que regulam as atividades dos materialistas. E estas regras não se aplicam aos Vaishnavas puros. Mas é que Maharaj está explicando agora, os Vaishnavas puros são exclusivos, eles têm um humor diferente, um comportamento que está acima, não abaixo das escrituras, mas acima das escrituras, eles são a autoridade viva. Então, não tente usar só a mente material. Acontece a mesma coisa quando Mahaprabhu vai para a Mathura e ele encontra aquele sanaria Brahmana. No Adikeshava Mandi, os dois dançam juntos e quando eles param de dançar diante da Deidade, quando o Kirtana acaba, Mahaprabhu pergunta, sonoria Brahmana pergunta então, para Mahaprabhu Eu acho que você está conectado com Madhavendra Puripada porque o seu humor é muito específico Esse tipo de prema não vem de qualquer guru E Mahaprabhu responde sim meu, O guru do meu guru é Madhavendra Puri porque meu guru é Ishvara Puri então, o é, Mahaprabhu vai prestar reverências yeah, para ele e fala, varga. não, não preste reverência. Não, não, ao contrário. Esse Sonoriyabrahmana presta reverências para Mahaprabhu. Ele fala, não, não, não não preste reverência, você é meu Guru Varga. Você tomou a iniciação varga, do meu Paramguru. Então, quando o Mahaprabhu fica sabendo que Ishwarapuri um dia foi lá na casa desse Brahmana e fez Parikrama e aceitou para ali. dali, ele foi até a Matura, encontrou comigo, disse. Ele falou, olha, ele comeu chapati e roti aqui na minha casa. Oh, really? Ah, é? Mahaprabhu disse. From... Ah, então eu também no, posso comer com no, você. Não, eu sou um Brahmana brahma na so caído. O meu, a minha everybody casta de brâhma é a mais baixa, todos so he, he, me detestam. He, he, ele disse, eu não posso dar chapati para você. Se eu der, todo mundo to vai criticar você e vai criticar a mim. Mahaprabhu fala, deixa que eles critiquem. O que, que, o que me diz respeito a isso, eu sei que Madhavendra Puripada aceitou. Se ele aceitou, quem sou eu para dizer não? Se meu param guru, né? Madhavendra Puripada é o guru de Ishvara Puri, que é o guru de Mahaprabhu, aceitou aqui a prachada, porque como que eu não vou aceitar? Portanto, a tradição, o comportamento do Guru Varga é mais importante do que as escrituras. Govinda, então, este servo que se apresenta para Mahaprabhu, ele tinha nascido numa classe de Shudra, mas ester, externamente, mas internamente ele era um grande brâmana. Né? Um né? Então, a mesma coisa com Haridas Thakur, externamente ele poderia ser de uma família de muçulmanos, mas ele era o Brahmana mais elevado de todos. Então, Vijavaro, o que significa? Que nesta Kali-yuga, uh, eles Bramana vieram na forma, do forma do de dois Brahmanas. Então, Vijayavarau, uh, Yuga Dharma palo. Uh, Mahaprabhu e Nityananda vêm para esta Kali-yuga Yuga na forma de dois Brahmanas, de, de duas personalidades Bramana. duplamente nascidas. E a classe deles Bramana. era muito Bramana. elevada. A, a, a família de Nityananda era de brahmanas elevados e a classe de Prabhu era ainda de brahmanas ainda mais sofisticados e elevados. Eles eram é, de uma classe, né, de uma família de brahmanas extremamente purificada. Veja que se você mergulhar no oceano desse Siddhanta, lá embaixo existem joias e pérolas, diz Maharaj. Há 20 mil léguas, sub léguas submarinas. Se você está lá em cima, na superfície do Atlântico e do oceano, você não vê o que está lá embaixo, você só vê as ondas. Lá é Maharaj aqui está uma onda atrás da outra. Mas se você mergulha, você vai descobrir as pérolas, as joias lá no fundo. Mas você está na superfície, o que, que você quer na superfície? Dinheiro, e posição e fama? Isso nós não vamos dar para você. Isso você não deve querer. Então, Vishwam nós já explicamos. Eles vão tomar conta e manter o mundo inteiro. Vishva são aqueles Vishva mais Bhar, Bharan, Vishambara. Vishwambara. Todo o peso. A bara significa a responsabilidade, o peso do mundo material. Prakrita e aprácrita, material Gournitana e transcendental, estão nas costas de Gori Então, isso já foi explicado. Yuga Dharma Palau. Se você pensa, o que quer dizer este pedaço? Ah, eu não preciso seguir Guru Nityananda, eu vou adorar um... Chandi, Kali Devi, Durga. Hum? São os nomes de Durga. Então, a nossa Mahamãe vai nos dar tantas coisas se eu fizer isso. Se você pensa dessa maneira, você está completamente enganado. As pessoas vão adorar Kali e Kali, Durga. Eles podem fazer de acordo com a concepção deles, do nível deles. Eles não vão subir até o nível para realizar Gori Nityananda. Então, deixe eles ali. Yuga Dharma palo. Particularmente, a toda a Yuga, a toda a era, existe um Yuga Dharma. Ou seja, a cada Yuga, existe uma forma de adorar a Deus. Então, existem mantras específicos, diferentes para Satya Yuga, para Dwapara Yuga, para Treta Yuga, para Kali Yuga. Yuga, Particularmente nesta yuga, nesta era, o Harinama Sankirtana é por eminente como forma de Dharma, como é, manifestação da religião, da conexão com Krishna. Então muito bem, eles também vão, eles são os pais do yuga dharma. Eles vão instalar o yuga dharma de kali yuga. Eles vão instalar o Dharma eterno nesta era, vão manter esta era e vão ajudar a todos nesta era. Palau significa cuidar, cuidado. Então, todos os passatempos de Goranga e de Nityananda, qualquer passatempo deles, do começo ao fim, você pode notar isso. Nityananda na sua casa, ele brincava como se ele fosse Balarama, como se ele participasse dos passatempos do Sr. Rama quando ele era criança. Depois ele cresce, e vai para Vrindavana e brinca com os vaqueirinhos. Depois ele vem até Navadvipa e descobre a Goranga Mahaprabhu. E começa a ajudar seu irmão mais jovem, hum, que é Krishna, pois ele é Balarama. Dessa maneira, Yuga Dharma palavra. Em Kalikal, em Kali Yuga, o Yuga Dharma é o Nama Sankirtana, ou seja, a religião, a forma de adorar Krishna em Kali Yuga é mais especificamente do que qualquer em outra era outra era, o canto dos santos nomes o Mahamantra se você não segue este Yuga Dharma você não pode alcançar esta misericórdia o Yuga Dharma instalado pelo Senhor Yuga Supremo Yuga Dharma Palau Bande Jagat Priya Vandi Jagat Priyakaro. Maharaj está fazendo uma explicação, que as pessoas aprovam pessoas do mesmo nível deles. Eles não vão aprovar a mim e a você. As pessoas reconhecem, aprovam pessoas do mesmo estampo, da mesma forma deles. Então, Kamsa aprova Xixu Paulo, Jarasandha, todos os, os reis demoníacos, ele faz amizade com esses. Os pássaros com a mesma plumagem voam juntos, diz o ditado. E o diz: Samasila de acordo com a natureza de alguém, sattva, rajas ou tamas. Se você desenvolve sattva-guna, você vai ter amigos de sattva-guna. Se você é tamaguna, você não vai gostar das pessoas de sattva-guna. Você tem que procurar por aí, então. Como aqueles que fumam ganja, eles se juntam todos, eles têm uma sociedade deles. Aqueles que bebem, que, bebe, que são bêbados. Eles gostam de beber em companhia dos seus outros amigos bêbados. So, sozinhos não é tão divertido. Quando eles bebem vinho, eles querem beber vinhos todos juntos. É mais prático para eles né, se intoxicar em companhia. Então, dessa maneira, entendemos que de acordo com a sua natureza, as pessoas procuram pessoas da mesma vibração, diríamos hoje em dia, do mesmo comportamento, do mesmo estampo. <coughs> então, isso, entender isso é muito importante. Vande Jagat Então, aqueles que não têm nenhum interesse material, então, Vande Jagat Priyakaru, os Vaishnavas não têm interesse material. Eles poderiam estalar os dedos e ficar famosos e ricos e milionários. Receber toda a laba, toda a puja e toda a pratista. Mas as pessoas são tão tolas que eles acham que os Vaishnavas que não fazem isso, que falam pesadamente porque são verdadeiros humildes, não são Vaishnavas. As pessoas não sabem o tamanho do sacrifício no coração de alguém para ela dizer a verdade para você. Mas se eu falasse só coisas doces, você ia me dar presentes, dinheiro, você pensar que eu era um Vaishnava. Mas você, que grande sacrifício faz o Vaishnava puro? Sem querer nada de você, ele vem e vai te dizer a verdade. Ele vai te dar o remédio que você precisa tomar. No nome do Harikata. E do Kirtan, ele vai te dar o remédio justo, certo para você. Mas você é um tolo, você não quer tomar o remédio dele. Você acha que os, os bonzinhos, os falsos Vaishnavas são mais humildes. Ele sabe como cantar, ele sabe fazer tudo. Ele poderia conquistar o mundo inteiro. Ele poderia dizer Siddhanta doce e comprar o seu coração. Comprar seu dinheiro, arrancar tudo de você. O Vaishnava não faz isso. O Vaishnava estalaria o dedo Ou e ficaria famoso no mundo inteiro. Você está se esforçando para ser famoso, mas o Vaishnava é só estalar o dedo que ele se torna famoso. Where, ele não faz isso where, porque... Mado porque Mado Mado uh, e ele não está correndo de um lado para o outro. O Madhavenda poripado por acaso, estava correndo atrás de fama? Ele fugia de pratista, não é? Quando descobrem que a deidade roubou arroz doce para ele, ele sai correndo, Mado foge Mado da cidade. Enquanto você quer ser honrado, quer ser reconhecido como um grande devoto, nós vamos discutir quando chegar os dias de manifestação de Madhavendra Puripada. Nós vamos pelo menos tocar esses tópicos. Eles não pedem nada. Deram para ele 10 mil vacas, um templo enorme. Ele deixou tudo ali para a Deidade e foi embora. Os verdadeiros poderosos Vaishnavas, eles estalam o um dedo e conseguiriam ficar famosos e você está correndo atrás de dinheiro, o Vaishnava poderia conseguir tudo até com as suas palavras só. E mesmo assim você pensa que eles são sem misericórdia, que eles querem te atrapalhar, né? que eles não têm misericórdia. Essa é a tua escolha. Fale mal deles como você quiser, se você quiser. Então, vande jagat priyakarou. Sem interesse pessoal. Prabhupada, self Prabhupada tinha interesse pessoal, Bhaktivinoda Thakur, Mahaprabhu tinha interesse pessoal? Nenhum. Isso é a verdadeira misericórdia. Sem interesse pessoal. Mas não tem pessoa capaz de receber. Os Vaishnavas querem dar gratuitamente toda a misericórdia. Ele diz. Em Varanasi, eu vim com um prema tão grande, com uma carga de prema para distribuir, mas eu vou ter que voltar, porque não encontrei ninguém para encontrar isso. Se a pessoa fizer um pouquinho de vida espiritual, ele distribuiria. Ele está carregando uma tonelada de prema, ele diz. Ele mesmo diz isso. Eu estou carregando, vim aqui carregando uma montanha de prema, mas não tem ninguém aqui para receber. Ninguém quer receber. Quem quer receber? Quem vai receber esta filosofia que eu estou dizendo? Eu sou louco. Ninguém quer me ouvir, diz Mahaprabhu. E esse é um arranjo de Maya. Maya não permite que as pessoas prestem atenção na filosofia de Mahaprabhu. Pouquíssimas pessoas vêm aqui, não é, Dishambhaba? Porque o que eu estou dando não é barato. Eu não vendo nada no mercado. As pessoas vão em outro lugar, não é? O que eu estou distribuindo é caro, é muito caro, é preciosíssimo, disse Shambhava. Por isso tem pouca gente aqui. Talvez dois ou quatro anos atrás. Eu discutimos este ponto. Shartaparata, Shbart é egoísmo. E depois o contrário é nishbar é, é, é. é. é. é. é. é. Você tem que se lembrar desse Siddhanta, tá e não para tá, sem egoísmo. Quando você encontra uma pessoa fazendo essa propaganda, olha, eu não tenho egoísmo. Ah, eu vou te ajudar no parikrama sem pedir nada para você. Mas eles são muito inteligentes, eles coletam milhões e milhões de dólares. Pelos países estrangeiros, eles vêm aqui, quando você vem no paricrama falam que dão coisas de graça para você, eles não gastam nem 1%. E eles ficam bravos comigo, diz chambaba porque eu abro a verdade, abro a cortina e mostro a verdade. Estou dizendo isso. Eles fazem isso. Ah, sem dinheiro a gente ajuda vocês a fazer parikrama. Eles estão coletando toneladas de dólares e guardando tudo. Eles gastam 1%. Que tolos. Então, não é uma questão de falta de egoísmo ou de egoísmo de Shambhava. O egoísmo é, é, é perigoso, mas essas placas que eles colocam dizendo nós não temos egoísmo nenhum, vamos ajudar você, venha fazer parikrama grátis conosco, na verdade, isso demonstra que eles é como aquele rei que está sem roupa, que por trás da cortina, esses falsos vaishnavas estão sem roupa. Eles não são Vaishnavas, mas você não consegue ver. Você no só vê o pôster escrito, ah, vem aqui fazer parikrama de graça. É, quando eles dizem que são sem egoísmo, na verdade é porque eles são mais egoístas que você imagina. Mas as pessoas são tolas, elas não entendem. É Muito bem. Os verdadeiros Vaishnavas não estão nem interessados em egoísmo e nem em ser sem egoísmo. Nem em egoísmo e nem em altruísmo. No nome de tratar pessoas pobres, hoje em dia, as pessoas coletam milhões e milhões de dólares. Você não sabe quanto dinheiro esse povo arrecada. Você não tem ideia. Eles abrem milhões de hospitais e ainda guardam muito mais do que eles gastam. Quando as pessoas falam em altruísmo, às vezes a gente tem que ter mais cuidado do que quando elas falam que são egoístas, de Shambhava. Os Vaishnavas verdadeiros, o Vaishnava puro, ele não está nem aí para ser egoísta nem para ser altruísta. Ele evita as duas coisas. Os Vaishnavas estão interessados no quê? Em Paratha Paratha. Em Bengali, em sânscrito. Então, Sharta Paratá, Nisharta Paratá, egoísmo e altruísmo. Mas o Vaishnava puro está interessado em Pararta Paratá. Kichu, é uma palavra em bengali. Vocês deveriam saber o que é. Nisharta Paratá é mais perigoso. Os altruístas são mais perigosos. O que, que eles procuram? Pararta Paratá. Eles estão interessados na tua bênção e na tua auspiciosidade Os Vaishnavas estão interessados na auspiciosidade e na bênção que a tua alma vai receber Mas você não entende isso, você é tolo. Eles não querem te dar remédio Ah, eu não, eu não vim aqui pra, eles não vêm aqui para distribuir remédio do hospital Para o explicou se eu quiser buscar seu benefício material, eu deveria fazer um benefício real. Se você quer um benefício real, eu vou operar você e liberar você da doença material. Isso sim seria o verdadeiro hospital para você realizar quem é Goranga Mahaprabhu. Quem é Nityananda e quem é Goranga. Quem então, são eles? Os Vaishnavas não estão interessados em egoísmo ou altruísmo. Eles estão interessados em bênçãos e auspiciosidades para todas as almas. Parartha parata. Sem interesse, eles querem salvar você. Você pode me chutar, você vai achar que eu sou ruim, que eu não quero te ajudar. Eu vou pegar uma faca e vou abrir para arrancar a ignorância de você. Mas eu te amo, te seguro com força e te opero mesmo assim. Eu quero te liberar das suas penas, da sua ilusão. Hum. Assistindo a, a, a, a dor dos, da, da, das almas condicionadas à matéria. Está no Bhagavatam este, este texto, esta explicação. Diferentes tipos de rishi, Diferentes tipos de rixis ficam em diferentes lugares. Dentro deste universo material existem diferentes níveis, diferentes níveis planetários. Né? Aqueles que ficam nos lokas mais elevados, nos países celestiais mais altos. As pessoas falam no céu, mas existem diferentes níveis de céu aqui dentro deste universo material. Eles choram. Eles assistam lá de cima e choram. Por algo tão minúsculo, por uma vantagem material, eles sacrificam a vida espiritual eles choram quando eles olham para cá. Por esse tipo de prazer tão microscópico, eles sacrificam a vida espiritual eles choram olhando a gente. Quando... Eles choram, quando Narada, e Angiramuni vêm conversar com Chitraketu Maharaj, está no Bhagavatam. E o rei estava chorando, eu estou muito triste, eu quero morrer, eu não tenho filhos. Ah, você não tem filhos na sua, no seu karma. Eu preciso de um filho, ele diz. Eles dizem, olha, por sete vidas. Como no caso de Atma Deva, que tem aqueles dois filhos, Gokarna e Dunokari. Você não lembra do, do caso de Gokarna? Você nós já falamos a ah, nós já falamos sobre Gokarna. Eu tenho dó de vocês. Vocês são muito tolos. Antes de chegar até aqui, vocês teriam que estudar muito. Vocês não podem vir aqui sem estudar. Eu tenho dó de vocês. Vocês vêm aqui sem saber nada. Vocês não leram nem o Bhagavatam. Então, Atma Deva queria um filho. Os rishis vieram para ele e disseram, olha... Por sete vidas, você não vai ter filhos. Ele não, não, não, eu quero um filho agora. Senão eu vou me matar na frente de vocês. Não, espera, espera, espera. Não, não vai se matar aqui. Toma, toma. Dá essa fruta para sua esposa e você vai ter um filho. Mas como a sorte não estava do lado dele, ele não ia ter filhos. Um dia nós vamos explicar. Ele vai ficar com um filho da esposa. A irmã da esposa vai dar um filho. E ele vai identificar aquele filho como filho dele. Ele vai dar a fruta para a vaca. Vai acontecer um, um arranjo e a vaca vai ter um filho. Então, ele não conseguiu quebrar o karma. Por sete nascimentos, ele não ia poder ter filhos. Mas ele mesmo assim batiu o pé, eu quero um filho. Então, a, a, a mesma coisa acontece com Ketu Maharaj. Os dois casos estão no Shrimad Bhagavatam. Então, Então, ele vai dar para mana, por conta de Angira Não Muni, Chitra, Maharaj vai dar esta, esta, uh, esse alimento uh, para a sua esposa principal, mas as outras esposas vão matar o filho dele de inveja da primeira rainha. Ele enlouquece, ele quebra tudo, ele fala, eu quero morrer, cadê meu filho? E Angira Rishi se manifesta novamente. Esse rei, o que acontece? Ele não consegue nem falar, ele está com o coração arrebentado. Meu bebê morreu. Morreu? O que que morreu? Nada morre, eles respondem: Espera um pouquinho. E eles chamam o bebê: levante-se, menino. Como o Mahaprabhu faz com o filho de Shrivas Pandit. O filho de Shrivas Pandit Maharaj. Ah, ah, Mahaprabhu chama ele e fala: volte. E a jiva volta dentro do corpo e fala com o pai. Todas as minhas transações aqui acabaram, ele diz. Você pode ficar aqui, aqui é muito bonito. Não. As minhas transações no mundo material, o meu negócio kármico acabou. O meu débito e crédito já foi pago. Eu preciso sair daqui. A mesma coisa vai responder o filho de Chitraketu Maharaj para seu pai. Na área da Yangira, chamam ele e ele vem. Ele o rei, seu pai, está chorando, você não quer viver, ele é rei do mundo inteiro, por que você vai deixar aqui? Ele diz, não, minha transação aqui acabou. Quem é pai e quem é mãe? Quem é mãe? Em que vida é estas pessoas foram meu pai e minha mãe? Ele pergunta. Seu pai e sua mãe estão chorando, veja, ele é o rei, olha que lindo esse palácio. Quem é pai e quem é mãe? Responde o menino a alma do menino que volta, meu débito e meu crédito já foi pago, eu vou para outro lugar. E ali o rei para de chorar, o rei fica, fica chocado com a resposta da alma que volta no corpo do filho e realiza a verdade. Então aqueles que estão nos planetas celestiais, eles choram e vêm nos ajudar em diferentes formas. Os rishis munis descem aqui. Quando eles vêm vocês chorando, eles vêm para nos ajudar às vezes. Não para todo mundo, para aqueles sinceros. Então veja, isso é muito importante. De acordo com o seu samskara, você nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Mas o Shuddha Guru Vaishnava, o Vaishnava puríssimo, estou falando dele. Às vezes eu falo dos rishis e dos munis, mas especialmente nós falamos dos gurus e dos Vaishnavas mais puros, como Narada, como Shankara, Bhagavan. Você vai no Bhagavatam. Leia o Bhagavatam. Ou qualquer outra escritura. O Senhor Shiva sempre procura o benefício absoluto de todos, de todos nós. Tantos casos, Shankar Bhagavan está sempre dando bons conselhos para que eles alcancem Bhakti. Às vezes ele vai trapacear os trapaceiros, isso sim. Se eles são trapaceiros, Shankar Bhagavan não vai trapacear ninguém. Mas os trapaceiros devem ser trapaceados. Jagat Priyakaru, eu estava explicando esta palavra. Jagat Priyakaru Priyakaru Priyakaru Shreya e Priya Então, as pessoas estão ocupadas em arranjar é, auspiciosidade material beleza, propriedades eles são tão cegos que, mesmo depois de receber informações repetidas, olha, veja, veja, preste atenção, a vida é instável. Mesmo assim, ah, não, não, vamos ganhar dinheiro. Eles não obedecem. Eles ouvem algo, mas eles vão para outro lugar e se comportam como dizem os outros lugares para eles. Mas Goranga Mahaprabhu não Mucunda, desculpa isso. Come ele, come fala Mucunda, ele fala sobre Mukunda, lembram? vou falar like sobre isso. Mukunda vem ouvir aqui a verdade transcendental. Depois ele vai naqueles outros grupos e vai ouvir besteiras espirituais. Então, eu não vou perdoá-lo, diz Mahaprabhu. Essa é a má sorte da alma condicionada. Repetidamente eu estou dizendo, mas você não escuta? Ah, então, ok. Essa é a condição das almas iludidas. Então, o que significa esse final desse mantra? Vande Jagat Priyakaru. Então, quando o Jagay Madai joga um, um pote de barro na testa de Nityananda e arrebentam a testa dele, bom, o sangue que sai ali é... É, é, é para nos iludir, não? Ele não é feito de carne e osso. É para o passatempo dele acontecer. Eles agem como <tos> se tivessem um corpo humano. Então acontece isso. Krishna também faz isso. Goranga Nityananda. Eles vivem como se tivessem um corpo material. Então vande significa glorificar. E Vrindavan das Thakur explica que nós temos que glorificar os pés de lótus de Gauri Nityananda. The last point we need to e o ponto, ponto final, final, nós temos que explicar I mean, de maneira extensiva. Word, Tharo, a <risos> a Karunavo, Karunava Taro é a explicação a deste livro book inteiro. Essa palavra Tharo. explica este livro inteiro, diz Maharaj. <risos> Como que eu vou explicar isso agora? Quantas horas eu vou levar? Então, por conta da exclusiva misericórdia e da ação deles, eles vêm até aqui. Que tipo de caruna? Caruna é misericórdia? De que maneira eles mostram essa caruna? Toda a explicação é o Chaitanya Bhagavata. Então, com toda a atenção, nós temos que ler o Chaitanya Bhagavata. E no próximo verso é muito importante. Porque se eu pulo os significados internos deste verso, é tudo inútil. Senão, você poderia ler esse livro sozinho. Por que você vem aqui? Para eu mostrar a profundidade desses versos para vocês. Se você tiver paciência, eu mostro e passo a passo você vai realizar tudo. Vishambharudija varu jugadha ramapalaubande priakaru karunavataru. This karuna vataru. Karuna misericórdia não pode ser misericórdia, não pode ser comparado com a misericórdia das mães, dos pais materiais, dos professores, dos líderes espirituais, ou da, nem de Madhvacharya, de Ramanuja. Nimbarkacharya, é nenhum deles. O que Mahaprabhu e Nityananda distribuem é exclusivo. Não existe em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento deste universo. Somente nesta Kali isso está sendo distribuído. Nós vamos falar disso hoje na aula da tarde. A misericórdia é exclusiva, incomparável. O que, que significa karuna? Uma qualidade que está no coração dos sadhus, dos Vaishnavas. E o que dizer do coração de Nityananda Goranga? Ou seja, eles sentem dor de observar a tua condição. Essa é a misericórdia. Isso é Daya. Daya também a é compaixão. Então, karuna é a misericórdia no coração dos sábios, dos Vaishnavas. Eles observam vocês e sentem dor. Oh meu Deus, o que eles pensam, o que eles sentem. Eu vou tentar ajudá-los, eu vou estender meu braço para eles, minha mão. Se não houver misericórdia, por que alguém ia ajudar os outros? Então, karuna é algo muito, muito importante. Eu vou discutir isso, se o Senhor permitir. Se o meu guru, so, se like o guru to e to se to os Vaishnavas permitirem, eu vou parar aqui minha explicação de hoje. As almas não gostam de adorar a Deus em Kali Yuga, diz este mantra. Vamos continuar isso amanhã, não hoje.